E aí, tudo bom? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje eu estou aqui para falar de cinco locais para quem está começando a vender online. Alexandre, para quem está começando, sim. Se você não estiver começando e você se identificar com algum deles, também são cinco canais sérios para você, tá? Mas por onde eu começaria, Alexandre Nogueira? Se você está montando um negócio agora usando toda a sua experiência, por onde você começaria? Essa dúvida surgiu de uma das nossas lives da. Mônica aonde ela tirou essa dúvida comigo e eu achei legal e pertinente trazer esse assunto para vocês para quem não sabe o que é live são encontros ao vivo no instagram onde eu estou ao vivo todo dia de segunda a sexta-feira meio-dia então o meu instagram está aqui embaixo meu instagram também é esse. e ela perguntou pra mim quais os cinco locais que, que eu começaria a vender se eu tivesse começando a vender hoje então vamos lá eu aproveitaria o mercado livre certo? Então se você não está no Mercado Livre, ok, está começando agora, começa pelo Mercado Livre. Eu começaria, se tivesse disposição, se você tiver tempo, no meu caso, se eu falasse, vou me dedicar a isso, vou fazer isso, vou ter como ter retiradas ou entregas no local, OLX, porque você aproveita a sua região tá, para fazer vendas, então você às vezes não compete com preços de muito longe ou preços muito baratos, então você aproveitaria o OLX para vender dentro da sua região, então Mercado Livre e OLX que são canais legais, eu aproveitaria do Instagram, é isso mesmo, tem nichos que performam melhor do que em qualquer lugar do mundo no Instagram. Então eu aproveitaria muito do Instagram, eu venderia via Instagram, eu teria um Instagram voltado para o meu público, a gente vai falar um pouquinho mais, eu já tenho outros vídeos no canal, a gente já começou a falar sobre performar no Instagram. Então eu aproveitaria do Instagram. Eu aproveitaria do Facebook, tá? Nós estamos falando começando a vender online, então eu aproveitaria do Facebook você tem grupos na cidade, você tem, pode ter a sua própria fanpage, você pode, você pode fazer ativamente uma busca por pessoas que se interessaram e tentar chamar essas pessoas no Messenger. Eu faria um scriptzinho, mas usaria também o Facebook para poder performar legal, e se os seus produtos se encaixarem no Elo 7, eu entraria no Elo 7, que também é um site que aceita pessoas físicas e você conseguiria performar legal. Ale, como que eu executo tudo isso? Lógico, cada um tem o seu padrão, cada um tem a sua execução, eu quero te convidar para conhecer um pouquinho mais aqui embaixo, se você quiser saber melhor como executar cada um deles, tem aqui embaixo um link para que você saiba e para que você conheça um pouquinho melhor tudo isso, que chama Formação Marketplace, que é um treinamento que eu possuo. Se você quiser fazer por conta, não tem problema, eu acredito que você consiga desempenhar pegando as informações na internet e você consiga ir fazendo, você vai talvez ter uma curva de aprendizado maior e não vai ir tão tão direto ao ponto. Mas eu começaria nesses cinco canais. Eu quando comecei, na verdade a gente começou com loja virtual, mas aí a gente viu que investir em tráfego tava um pouco caro e nós voltando, e aí nós conhecemos o Mercado Livre, lá 10 anos atrás, então aí eu conheci o Mercado Livre e aí nós começamos a vender no Mercado Livre e vimos que na verdade a gente não precisaria num primeiro momento gastar igual nós chegamos a gastar é, quase 200 mil reais no ano com Edwards Fizeram venda, isso retornou, foi positivo o dinheiro, ok, não, não ficamos no, no prejuízo, mas no primeiro ano a gente gastou bastante com Edwards e quando você vai para o Marketplace você não tem essa, é, essa dependência de gastar. Então quando você faz um trabalho bem feito no Instagram, quando você faz um trabalho bem feito no Facebook quando você faz trabalhos bem feitos em cada um desses locais, você começa a performar e você começa a não ter um custo de publicidade no começo e depois você vai amadurecendo as ideias de ir para outros canais, que existem vários. Hoje nós temos mais de 20 marketplaces, 17, 18, 19, 20 marketplaces para vender. E além disso, a gente tem a loja virtual, que também é um canal de venda, tá certo? Então eu aproveitaria desses canais de venda para vender e se você quiser ver algum pouquinho mais sobre as técnicas, se você quiser aprender na prática como fazer isso, se você quiser aprender na prática como vender mais, no final do ano eu, Alex Moro e Gilmar Teobaldi estamos organizando um evento na última semana de outubro que nós vamos ensinar a teoria, mas nós vamos ensinar a prática, você vai sair de lá sabendo executar o que você aprendeu no dia do evento. Então você vai ter palestrantes, você vai ter como máster de loja virtual, especialista em e-commerce, vai estar tá lá palestrando ensinando técnica que você consegue aplicar. E nós estamos já revendo outros palestrantes também, mas todos serão é, dicas e aprendizado como executar para que você não fique para trás, para que você consiga sair de lá já executando e já fazendo venda para o seu negócio no final do ano, aproveitando o Black Friday, aproveitando o Natal, mesmo a gente estando na última semana de outubro, que vai ser a semana do evento, tá certo? Então eu espero você lá, o link também tá aqui embaixo, conto contigo, vamos que vamos, vai ser um prazer te encontrar lá, valeu!